Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Aleluia, aleluia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 Seguir a Deus é assumir a nossa missão e a palavra do Senhor hoje nos fala da necessidade de nós sermos coerentes com os ensinamentos do Senhor para que nós também espelhemos para as pessoas o projeto de Deus, não só na nossa vida, mas também na vida de todo e qualquer que passa pela nossa vida. Nós estamos ao longo dessa semana meditando sobre a vida, a jornada de Abraão e hoje nós nos deparamos com a partida, a morte de sua esposa Sara. Quando ela morre, Abraão sente no primeiro momento que ele também está morrendo. Quando nós olhamos, contemplamos a partida de alguém, nós também refletimos sobre a nossa finitude. Mas isso não quer dizer que estejamos mortos. Se estamos aqui ainda, é porque a nossa missão deve prosseguir. Ainda que num dado momento, pela saudade, o nosso desejo seja de estar com aquela pessoa amada e querida. Estamos aqui porque o Senhor ainda tem algo, não apenas para nós, mas para outras pessoas que vão cruzar o nosso caminho. E na vida das quais nós estaremos também presentes. E aqui nós vemos a dinâmica da vida, o ciclo da vida. Sara morre, mas Isaac, seu filho, agora está prestes a se casar. E depois dessa união, nós vemos que a vida também desperta. É assim, muitos partem, mas muitos outros também vêm. A própria experiência de Abraão nos mostra isso. Tanto é que mesmo vivendo o luto, Abraão vê que a promessa de Deus vai se cumprir. A sua descendência vai se estender sobre a terra. E o que faz com que Abraão não queira mais morrer? O fato de saber que o seu filho Isaac pode também formar uma família a vida se perpetua assim na abertura. Mas não pensemos que perpetuar a vida é querer que os outros sejam como nós, né? Os filhos ou quem sabe os netos. É sim, nós transmitirmos os valores a eles para que eles possam também na sua missão... Ir passo a passo entendendo qual que é o projeto de Deus na vida deles. Cada um vai ouvindo a voz do Senhor, vai discernindo. O que nós precisamos oferecer no deserto da vida é um cantil de água com os valores, os ensinamentos para que essas pessoas possam prosseguir sem desanimar. Mas não tem como nós tentarmos poupá-las das dificuldades, dos desertos, dos desafios. Ah, eu não quero que meus filhos sofram aquilo que eu sofri. Ah, mas eu gostaria que meus filhos fossem completamente diferentes. Isso é o que talvez nós gostaríamos, né? Não, é o caminho que ele também precisa fazer e descobrir. Se esse caminho, embora muito difícil... Tornou você, pela fé, quem você é hoje? Então nós temos que também ter a confiança de que aqueles que virão depois de nós farão o seu caminho, claro que com o cantil né, da fé e dos valores que nós transmitimos e vão por si só também descobrindo tantas coisas na sua vida. Abraão é aquele que depois parte. Porque a imortalidade não é nessa terra, a imortalidade é na alma, mas ele deixa algo. Quando nós pensamos na partida de alguém, nós devemos também pensar, e quando eu for, o que, que eu deixarei? Qual o legado que eu vou deixar? Alguns podem pensar assim, ah, mas é cedo demais para pensar nisso, né? Ai, Deus me livre, padre. Mas isso não nos faz deprimir-nos, isso faz com que a gente viva ainda melhor a nossa vida no tempo que nós estamos aqui, porque a vida é missão constante e Jesus Cristo no Evangelho mostra essa missão quando chama Mateus, qual a palavra que o Senhor usa para convidá-lo? Segue-me e nada mais, segue-me, que poder na palavra de Jesus, e Mateus não era o melhor, a melhor das pessoas, cobrador de impostos, homem injusto, que oprimia o seu próprio povo colaborando com os romanos que exploravam o povo judeu. Então, de certa forma, ele colaborava com aquele mal que assolava o seu povo. Mas quando ele se depara com Jesus, ele se sente atraído pelo mestre. E ele deixa tudo e passa a seguir. De pecador público, odiado por muitos, agora ele se torna discípulo. E é a mesa que o Senhor realmente se senta com ele. A gente consegue se sentir confortável à mesa? Com alguém desconhecido ou com alguém com quem a gente tem uma certa dificuldade? Nem sempre, não é? O sentar-se à mesa fala de intimidade. O alimentar-se com outro realmente denota proximidade. E o Senhor se mostra próximo desses que precisam dele. Embora haja muitos olhares de julgamento que estão ali visando o que Jesus está fazendo. Assim como nós também temos muitos julgamentos precipitados, equivocados acerca de muitas pessoas. A gente vê a aparência, Deus vê o coração. É por isso que Jesus chama também aquele homem, visto como indigno, carregado de um histórico, cheio de pecado né, e de injustiças e dá a ele a oportunidade de se transformar e Mateus se deixa transformar tanto é que ele deixa a vida passada para trás e o Senhor vai nos dizer diante de tantos julgamentos não são os sãos que precisam de médicos são os doentes pode acontecer que alguns digam assim eu não vou na igreja Vai ver quem está lá dentro, olha só aquele povo Que vai até a fila da Eucaristia, mas faz isso, aquilo, aquilo, outro né? Às vezes esta é uma justificativa para amenizar a própria consciência E arrumar uma desculpa para não vir à igreja Se os pecadores estão na igreja, é porque eles são aqueles que mais precisam São esses que mais necessitam e é isso que nos faz ver a misericórdia de Deus. De nada valeria os nossos sacrifícios e todo o nosso empenho se não fôssemos misericordiosos. A misericórdia não é fechar os olhos para o erro, mas é olhar, além do erro que nós não aceitamos, o irmão, a pessoa que precisa ser chamada, precisa ser resgatada. A Abraão, na primeira leitura, é aquele que vê agora a sua descendência, a continuidade acontecendo nas gerações que virão. Jesus no Evangelho é aquele que hoje chama discípulos para dar continuidade à sua missão. E nós que estamos aqui, e você que é fiel à igreja, que participa da Eucaristia com bastante frequência, se não até mesmo diariamente, o que nós estamos deixando como testemunho para que outros depois sigam depois de nós. Não quer dizer que já estejamos velhos e sejamos descartáveis, mas nós temos na altura dessa missão, independentemente da idade, uma grande missão, que é aquela de trazer muitos para Deus com o nosso testemunho, como foi o testemunho daquele que hoje é elevado como santo, Mateus, São Mateus, o seguidor do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.